Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. um câncer que só dá em jovem, que é um tumor de testículo. Puta! Só, que... só novo tem. Que pior lugar pra ter câncer, eu acho. Depende. Às <risos> vezes é o melhor, porque ele é um órgão externo, você tira fácil. É ah, verdade. A merda é que você, você fica... Você né? fica monobola. Monobola. Ah, funciona, né? Melhor é ficar vivo monobola, né? É. Eu, até na época o médico, pô, você quer botar uma próxima silicone? Eu falei, não, vou deixar essa assim mesmo. <risos> <risos> não ia dar... Do... <risos> Agora ignora, essa é a parte quinta eu... série aqui do Flow. É. Essa aqui foi foda. Essa aí é, é. Chato, papo chato. Eu, né? eu, eu não Desculpa, foi mal.